Pareça com um americano falando inglês, parte 2. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Essa aqui é a parte 2 do vídeo que eu fiz anteriormente, sou e como um americano, né, ao falar inglês. Vocês gostaram tanto do vídeo, ele teve, acho que 10 curtidas. E vocês pediram tanto, acho que uns 5 comentários Então por causa disso eu voltei com a parte 2 Vocês pedem e eu atendo. Vamos lá Eu vou passar aqui algumas dicas pra vocês Sobre a letra T mais precisamente Em algumas palavras né? É, vai anotando aí O primeiro caso é o seguinte Presta atenção que já vai tudo fazer sentido Quando você tem a letra T no meio de algumas palavras Essa letra T vai vir com som de R Já percebeu que isso acontece? Não exatamente então, Por exemplo a palavra água se escreve assim, ó. Tá vendo? E aí você vê que a pronúncia é water. Water. Percebeu que esse T saiu com um som de R? Claro que isso é no inglês americano. Porque no inglês britânico, provavelmente você vai ouvir water. Water. Algo nesse sentido. Aqui o foco é o inglês americano. Beleza? Tem mais exemplos aqui, ó. Computer. Olha lá. Computer. Som de R esse T tem, né? Daughter. Daughter, som de R de novo. Forty, forty, outra vez o som do R, meu Deus. Thirty, thirty, ri, ri. E a clássica sere, sere, ri, sere. Agora, minha pergunta é: por que é que nessas palavras aí o T ficou com um som de R? Por quê? Você sabe? Eu juro para vocês que eu não faço a menor ideia. Coloca aqui nos comentários. I know, I know, teacher. I know, I know. Se você não sabe, coloca. I don't know, I don't know. Oh, I don't know. Igual eu expliquei no vídeo passado. Agora eu vou revelar. Vou revelar o porquê. O som de R foi, né, aí nessas palavras. Porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada palavra não contém essa letra T. Então, por exemplo, ó, computer. Qual que é a parte, a sílaba mais forte dessa palavra? É o Pew, né? Computer, Puter. Não é computer. Computer. Entendeu? Então por isso que ficou com a letra. A, o som da letra R. Palavras como serei, serei, ó, se é a sílaba mais forte. Se. Não é serei, Siri. Seria né? Você come lá. Seri, <risos> Se sí. é a sílaba mais forte, não tem a letra T, portanto aí você coloca o som de R no T. Uma palavra como Italian, Italian. Qual que é a sílaba mais forte? É o ta, né? Italian. Por essa palavra ter a sílaba mais forte com a letra T, você deixa o T com um som de T mesmo. Tá entendendo o que eu tô falando? Quando a sílaba tônica tiver o T, fica com som de T. Quando a sílaba tônica não tiver a letra T, aí você coloca a letra T com som de R. Pause esse vídeo, esse trechinho e volta de novo, que vai fazer sentido essa minha explicação. Você tem mais revelações? Outro caso em que a letra T aparece com som de R, é quando a mesma palavra tem duas letras T. Por exemplo, bitter, bitter, olha lá, bitter, letter, Letter, bottle, bottle. E também butter, butter. Percebeu? Todas elas têm letras T aí juntas e aí você fala com um som de R, tipo um R. E aí você soa mais próximo da pronúncia de um americano. So repeat after me. Repeat after me. Bitter. Letter bottle, Butter Bitter Já falei bitter? Acho que sim É falta de remédio A próxima dica é quando você tem palavras que tem aí a uh, N e T Você tem as letras N e T junto Então quando você tem uma palavra que tem um N seguido de T, esse T ele é mudo Deixa ele quieto, silencioso ali, nem, nem pronuncia ele Por exemplo, internet Internet. Na verdade, você vai pronunciar assim, ó. Internet. Internet. Cadê o T, cadê o teacher? Sumiu. Vaporou. Comeu. Internet. Internet. Winter. Winter. Como é que vai ficar a pronúncia? Winner. Winner. É tipo o vencedor, né? Winner. Mesma pronúncia de inverno com vencedor, ó. Winter. Winner. Winner. International international international superstar soccer futebol do um sprinten nunca nem vi você vai ouvir e vai também pronunciar international international cadê o T sumiu international aliás a mina gosta de ficar falando essa palavra international international fala aí, Line. International. international international international international é claro que você pode falar winter international internet mas como eu disse, não vai soar como um nativo, né? Como uma pessoa, um americano, por exemplo. A Grande maioria deles vão falar dessa forma que eu estou passando aqui para vocês. Não tem problema de você falar da forma que você fala, mas é legal que você sou e como um nativo, né? Para você aprender mais e, enfim, melhorar o seu inglês. Legal e bonito. Antes de ir para a próxima dica aqui, eu quero saber se você já me seguiu no Instagram. Tá aqui o meu Instagram está aberto, não dá para ver que a câmera está longe. Mas me segue lá. O link está aqui na descrição. Eu posto dicas todos os dias nos stories, né? No feed também. Segue lá e não se esquece de me seguir aqui no YouTube. Deixa um like para ficar feliz, dá um tapa no belzinho, se inscreve, aquela coisa toda para você receber mais dicas, mais aulas de inglês como essa. Alright, let's move on. A próxima dica é quando você tem a letra T no meio de duas vogais em uma palavra. Como, por exemplo, a palavra automático que em inglês é automatic. Automatic. Automatic. Automatic. Claro que você pode falar automatic, não tem problema. Mas lembre-se, a gente quer parecer um nativo. Então, automatic. Automatic. Então aí a gente tem o que, ó. Temos a letra T, né? A primeira letra T, a, a entre duas vogais, U e O. E a segunda letra T entre duas vogais também, ó. A I, I U I. Automatic. As duas letras T ficaram com som de R. Também temos aqui Automobile, automobile, automobile, que é automóvel, né? Então, você pode falar assim, automobile, automobile, automobil, alguma coisa nesse sentido, mas você vai ouvir provavelmente automobile, automobile, auto, auto, porque a letra T está no meio de duas vogais, U e O. Tá percebendo? Faz sentido, faz sentido. Essas dicas, learners, eu sei que é um pouquinho trabalhoso, né? Você tem que voltar o vídeo, fazer algumas anotações, isso é muito válido e você precisa fazer isso. Para que você aprenda mais rápido e se policie nas próximas vezes que, em que você encontrar com essas palavras. Que com certeza você vai trombar com elas várias e várias vezes. Não só nos seus estudos, mas também nos filmes, seriados, em músicas. São palavras muito comuns. E você vai perceber na próxima vez que o, o americano que estiver pronunciando essas palavras vai falar da forma que eu passei aqui para vocês. Então aí vocês vão começar a perceber, nossa mesmo, o ouvido vai se abrindo, sabe? Ah, oh, não é automatic, é automatic. Ah, não é, sei lá, é internet. Internet. Olha, isso faz diferença, né? Quando você escuta e na hora de falar também. Então você vai conseguir identificar mais palavras, vai conseguir entender melhor e consequentemente pronunciar melhor como um americano nativo, por exemplo, ok? Um americano dos Estados Unidos, um estadunidense, porque o pessoal fala aí tudo americano, não sei o quê. Bom, sou professor de inglês, não de geografia ou de alguma coisa nesse sentido. Tô falando demais. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Tem alguma pergunta? Coloca aqui pra mim nos comentários, deixa o seu like pra ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no Belzinho, aquela coisa toda, me segue lá no Instagram. Os links estão todos aqui embaixo. Deixa um comentário aqui também qual é a palavra que você mais se surpreendeu aqui, o que você aprendeu que é interessante para que eu possa melhorar e enfim, fazer mais vídeos com mais. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye!